Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe. Se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse. Quero, fica limpo. No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem. Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a pregoar e a divulgar o que acontecera. O texto do Evangelho que acabamos de ouvir apresenta-nos, ou descreve-nos, o... O leproso que vai ter com Jesus. O leproso é terrível, é atacado por uma doença altamente terrível e contagiosa. Ele deve obrigatoriamente afastar-se da comunidade. É um isolado, é um excluído. Apesar disso, ele enche-se de coragem e vai ter com Jesus. Esta primeira abordagem à sua doença faz pensar pode-nos fazer pensar sobre as doenças que nos afetam e nos impedem de viver em comunidade. Quais são as lepras? Quais são as doenças físicas ou espirituais que nos afastam de Deus e dos irmãos? A nossa preguiça? A nossa falta de humildade? A nossa presunção? A nossa riqueza? O nosso bem-estar? Qualquer que seja o motivo por nos afastamos do Senhor e dos irmãos, façamos como Ele. Numa oração simples, mas confiante, digamos, Senhor, se Tu quiseres, podes curar-me. É uma oração sem fórmulas, uma oração que nasce do coração. Qualquer que seja a nossa lepra, qualquer que sejam os motivos, quaisquer que sejam os motivos que nos afastam de Deus e dos irmãos, lancemos confiantes nos seus braços e digamos, Senhor, se quiseres, podes curar-me.